Muito nobres damas e cavaleiros, engalanámos a vila de Óbidos com panos e brocados, lanças e bandeiras. Que os ventos da bonança se façam sentir por terras de Portugal e nos permitam celebrar os tempos de outrora.